Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando ali já a transmissão ao vivo. Queria pedir aí a atenção de todos e todas. Alô, boa noite. Boa noite. É... Queria agradecer a presença de todos e todas aqui nessa noite no Barão de Tararé para mais um lançamento de livro. O Barão de Tararé tem... Promovido diversos debates sobre temas da conjuntura política, econômica, sobre os temas da democratização da comunicação, que é nosso objetivo fim da nossa organização. E, dentre esses debates, nós temos promovido muitos lançamentos de livro, o que eu acho que é muito importante, porque é, os livros são, certamente, uma fonte importante de estudo, de reflexão e de compreensão da história do nosso país, da história mundial e biografias como essa que nós temos a oportunidade de lançar hoje nos ajudam a entender mais o passado, o presente e o futuro do nosso país. né? Então, meu nome é Renata Miele, eu sou aqui secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e sou também coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e para nós é uma alegria, e com isso já queria convidar para fazer parte da mesa o autor do livro, Emiliano José, aqui conosco, um um dos homens que dedica parte da sua militância à luta pela democratização dos meios de comunicação, sempre foi um parceiro nessa agenda política que é difícil de ser enfrentada, né o monopólio privado dos meios de comunicação. Então, sempre importante contar com a presença do Emiliano aqui para lançar a biografia desse grande homem que foi Valdir Pires. É, para participar desse debate conosco aqui hoje à noite, é, nós gostaríamos de convidar também a Isabel Teixe, é, dos Anjos, da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigada, Isabel, pela presença. E também gostaríamos de convidar... O jornalista Bob Fernandes, conterrâneo de Emiliano, conterrâneo de. Não é? E Baiano. É... Dupla cidadania. Queria agradecer à Fundação Perseu Abramo, que está transmitindo nosso debate pelo Facebook. Pode ser, tá, gente? É que eu fico em pé porque eu sou baixinha e às vezes eu fico falando em pé. É na página da Perseu Abramo e também pelo site do Barão de Itararé. Então, vocês que estão todos conectados aí, se puderem ajudar a compartilhar a transmissão a vivo, seria ótimo. É, queria justificar a ausência do deputado Paulo Teixeira, que acabou de mandar uma mensagem de, dizendo que foi chamado é, às pressas, né, em urgência, para Brasília. Então, infelizmente, não poderá participar aqui do nosso... É, debate. Então, sem maiores uh, demoras, eu queria passar a palavra para o autor do livro, contar um pouco esse trabalho fantástico que eu tive a oportunidade de ler é, uma parte, pelo menos, é, é, e aí fazer aí uma apresentação geral, dizer que o livro está à venda aqui, não é isso? Ali no fundo, quem tiver interesse, por favor, possa comprar o livro que isso também é importante. Então eu queria passar a palavra para o Emiliano. Obrigado, Emiliano. Minhas, minhas amigas, meus amigos, companheiras, companheiros, é um, um reencontro com a história um pouco. Isso aqui, né eu estou vendo companheiros e companheiras de de algumas décadas aqui de luta. E hoje eu tive a emoção de visitar Duarte Lago Pacheco Pereira, na casa dele, um, um símbolo fundamental da luta revolucionária no Brasil. E hoje estou vendo aqui outros companheiros que tiveram um papel essencial na luta política, na luta revolucionária, e no jornalismo também. Né? É, as duas coisas estão vinculadas. Então, para mim, é um encontro muito, muito emocionante, de fato, né? ver aqui tantos companheiros da luta, nosso querido Genuíno, de quem me honro de ser amigo e companheiro de luta, Adriano Diogo, tantos companheiros de Búrcio, velho e novo de Búrcio, está aqui, o meu editor, Zé Henrique Barreiros, também, que é o nosso editor. Paulo Barbosa está ali. É, dá o nosso abraço ao velho Raimundo Rodrigues Pereira. Tantos companheiros, meus familiares. Está aqui minha irmã, está aqui Denise, está aqui meu irmão, está aqui Denilson. É uma alegria muito grande. E a mesa aqui da Fundação Pessoa Abramo, do, do Barão, Bob que é novo e velho, companheiro, das lides jornalísticas, mas nunca nós ficamos apenas na lide jornalística. O Valdir foi até agora o maior desafio que eu enfrentei para escrever. É o 13º livro, sintomaticamente, o 13º livro Lalo, eu não citei, mas estou vendo ali. Nossa, velho. Miro, eu não falei. Né? Miro. Mas você é anfitrião, então não se incomoda. É... Maior desafio, porque eu estava lidando com um, com um cidadão de 70 anos de vida pública, né? é muito tempo, com uma história extraordinária. Eu talvez tenha que lamentar até... É, nunca fiz biografia de quem eu não gostasse, embora tenha alguns personagens que eu acho fascinantes. Eu falava ontem que eu adoraria fazer a biografia de Horácio de Matos, por exemplo, um coronel famosíssimo né, na Bahia, é, mas dificilmente vou fazer. Sobre que o Mar Magalhães está fazendo a do Carlos Lacerda, que eu acho extraordinário, parece que vai trabalhar nisso. O Fernando Moraes deixa lá na gaveta do Antônio Carlos Magalhães e me disse que também está fazendo. Já tem tempo né, que ele falou que vai fazer, mas eu sempre fiz de pessoas que eu admirava. No caso do Valdir, não só admirava como era muito amigo e parceiro, compartilhava a luta política com ele. E isso é um desafio, né, você fazer a biografia de uma pessoa que você está viva, ele morreu agora, tem um mês... E você tem que escrever e sabe que vai enfrentar algumas questões delicadas, né? Tem a família sempre que está ali olhando, eu não, não submeto a família, naturalmente ninguém me pediu nada, mas está sempre ali, né? Muitas filhas, três filhas bravas, né? Então, foi um desafio, um desafio, por isso tudo que estou dizendo, e um desafio para entender o Valdir, não né? Eu não vou falar muito, é de 26, este volume, o outro, o segundo volume já está nas mãos, sobre os cuidados do editor, da revisora, de, e que demora, parece simples, mas não é, o texto já está lá. Mas é uma caminhada áspera, né? até chegar ao ao resultado final, e tem eleição pelo meio agora, não minha, eu estou falando da eleição que conturba esse tipo de atividade aí. Paulinho, que queria muito, eu sei que Paulo Teixeira queria estar aqui, mas eu sei que a luta política é assim, não, não, não tem boa vontade, ele quer, ele quer, mas não pode. Né? É, eu digo, o desafio principal era entender este cara, eu convivia com ele, como é, eu não vou, volto a dizer, dar detalhes do primeiro volume, porque não dá tempo. É de 26 quando ele nasce, este volume, a 1978, quando termina o ato V. Eu tinha escrito, o segundo entreguei para Zé Henrique, ele me fez cortar 700 mil caracteres. <risos> 700 mil caracteres, eu tive que cortar do segundo. Né? Um livro, um livro eu, eu tive que cortar. E é assim mesmo, porque o cara que escreve não pensa muito, mas o editor tem que pensar. Que, olha, vai ser do mesmo tamanho do, do primeiro, e eu tive que cortar. Bob, que é muito experiente, sabe cortar mais do que eu. Ah. Né? <risos> Ele tem um dos Chaves na gaveta até hoje. Um do do Chaves, que eu digo a ele, tem que botar na rua, seja o que for, mas não conseguiu ainda. É, o desafio, eu vou me limitar a isto, porque não cabe eu ficar pegando cada detalhe da, desse, desse trajeto do Valdir, que vai da infância até o fim do segundo exílio, que eu chamo, que é a presença dele no Rio de Janeiro, em 1978, é uma epopeia esse período, mas o meu principal desafio era explicar o Valdir. Nós temos, eu digo nós porque somos aqui de um campo de esquerda, né? lato senso, todos nós, e temos explicações às vezes relativamente simplistas sobre a realidade, embora complexas, mas simplistas. Então, nós nominamos de esquerda algumas pessoas segundo nossos critérios e outras nós encontramos dificuldades para traduzi-las. No limite, a gente não, é um bom democrata, né? A gente chega até ali, viu, Genuíno? Chega e não, é um bom democrata. Eu fui, olha que convivi com o Valdir, mas fui tentar entender como é que se deu, e tem um capítulo só sobre isso, que é a formação do pensamento do Valdir? Porque a gente vê um cara atuando, e você acha que ele está atuando, né? segundo o dia a dia, o cotidiano, mas atrás daquilo tem alguma coisa. Por que, que o Valdir nunca vacilou na trajetória dele, nos momentos decisivos da nossa história? Porque ele nunca deu quantos nós vimos e alguns até, com pendores chamados marxistas, vacilar depois e desembestar para a direita. Ou então, em determinados momentos históricos, também é, dar uma magnadazinha bem para a direita, depois até voltar, podia acontecer. E eu então queria entender como o Valdir manteve-se durante toda a sua vida, respeitando princípios e fazendo política, que é um desafio muito grande. Quem enfrentou e enfrenta a luta política, né, Adriano, sabe o quanto é duro você fazer política, que implica implica relações, implica alianças, e as alianças são feitas com quem? Não comunga exatamente com a sua visão. Você fazer isso e segurar numa base fundamental de princípios. Não é uma tarefa muito fácil para quem é da política. Né? O Valdir sempre foi da política, né? nunca deixou de ser. E dizia que a política era o único instrumento capaz de garantir a civilização. Sem política não tem civilização, ele dizia, com muita firmeza. Aí você vai atrás, como é que esse cara conseguiu seguir a trilha desde, a rigor, desde 1950, quando ele entra, já é secretário de Estado com 24 anos de idade, ele é secretário, do governo Reis Pacheco, chefe, poderíamos dizer o chefe da Casa Civil, que é um cargo absolutamente chave para qualquer governo, ele vem de lá, ou desde o, o momento em que ele faz um brilhante discurso, como orador de turma, Rui e os novos rumos do direito, isso foi publicado, em 1949. Ele inaugurou o Fórum Rui Barbosa, para quem não tem importância, mas para a Bahia, lembrar que ele foi o primeiro orador do Fórum Rui Barbosa, que ele era o centenário de Rui Barbosa quando ele se forma, não é pouco. E aí eu fui descobrir que o lastro essencial do Valdir, o lastro teórico, foi Harold Lasky que poucos de nós conhecemos, né? E o um livro chamado Reflexões sobre a Revolução da nossa época. Eu tenho um exemplar de 1900 editado em 1946. Acho que eu mostrei, mostrei para o Zé Henrique, né? Tá todo, tá todo despedaçado. Eu vou mandar encadenar para ver como é que, como é que segura ele. Ele foi editado em 42 na Inglaterra e aqui Enio Silveira Traduziu, imagine, em 1946, e ele foi publicado. O livro é uma preciosidade. Eu não conhecia Lask como autor, nem conhecia a vida política dele. Né? Ele foi um trabalhista britânico, adversário do Churchill, que ele considerava, apropriadamente, como um rematado conservador, com todo o papel que teve na guerra, mas ele dizia ele está nessa guerra contra o nazismo para mexer com tudo, não era com essa expressão, mexer com tudo para deixar tudo como está. Ele não quer nenhuma transformação. E ele faz uma, uma, um longo, uma longa discussão sobre a situação dos trabalhadores na Inglaterra e defende de modo absolutamente rigoroso é, que... As transformações sociais deveriam se fazer no curso da guerra, né? porque ele dizia, se não fizermos, se não enfrentarmos agora, passada a guerra nós não vamos fazer. E o Jorge dizia, não, vamos unir todo mundo para fazer a guerra, depois a gente cuida disso, não é assim que ele dizia também, mas é mais ou menos isso. E ele era um marxista, o Lasky, o principal autor da vida do Valdir era um marxista heterodoxo, porque não aceitava a ditadura do proletariado, mas era marxista e se revelava marxista. Né? E desenvolvia um conceito curioso, tem parentesco com o Gramsci, chamado, embora não tenha nenhuma relação direta, chamada revolução por consentimento. Era assim que ele chamava as transformações, porque ele não aceitava a ditadura do proletariado. Então, era quase luta pela hegemonia, quase a mesma coisa que o Gramsci vai desenvolver. É, e é essa, o Valdir diz, este é o livro que fez a minha cabeça. Dali eu nunca mais desviei. Ele sempre teve uma relação muito próxima com os comunistas, mas eu nunca aceitei a ditadura do proletariado. Tão próxima que, durante a ditadura, ele, no que eu chamo segundo exílio do Rio de Janeiro, se encontrou várias vezes com dirigentes do PC, né? com Giocondu Dias, com o Luiz Maranhão, que, foi, que é desaparecido político. Ele se encontrou, se encontrava no Jockey Clube, porque aí ninguém ia desconfiar. Quem sugeriu o Jockey Clube foi o Bocaio Vacunha, muito amigo dele. Olá, Valdir, é a burguesia que vai, você pode se encontrar com qualquer um que não tem problema nenhum. E, de fato, ele se encontrava. Ele sempre teve excelente relação com os comunistas, mas não era comunista no sentido de aceitar a ditadura do proletariado, porque ele era um... tinha convicção de que o único caminho na luta política para o enfrentamento dos conflitos na sociedade era a democracia mesmo, mas não nesse sentido liberal que a gente às vezes, pelo menos, não, os liberais entende, regime de eleições, não, ele dizia, a democracia não é regime de eleições. Tudo isso é de reflexões sobre a revolução da nossa época esse livro do Laske E ele desenvolveu isso vivendo a luta política desde o ano 50. Não, ele participou da luta estudantil para a entrada do Brasil na guerra, tudo isso. Com 15 anos estava fazendo comício, já... É, mas entrar na luta institucional foi a partir de sua formatura, esse discurso aqui me referi antes, e depois, secretário de Estado, deputado estadual, deputado federal, candidato a governador em 1962, contra Alomanto Lomanto e contra a Igreja Católica, isso é detalhado no livro que a Igreja Católica diz, se ele não renegasse os comunistas, o cardeal, o... É, era o diabo. Ó, nós, vamos, nós vamos infernizar sua vida na Bahia inteira. E infernizou mesmo. De, Todos, e a igreja católica não era o que é hoje Era muito mais poderosa do que é hoje E ele perdeu a eleição por menos de 5% dos votos contra o alemão. É. Porque tinha a igreja católica e o jornal à tarde contra ele e o jornal à tarde, falar hoje em jornal ninguém liga, né? Porque não tem mais força, jornal impresso eu estou falando Mas naquela época o jornal à tarde era de uma força significativa e o Valdir, então, firmou essa convicção de que a luta pela democracia estava vinculada, lembra do Lasque lá dizendo com o Churchill, a briga, necessariamente à luta pela igualdade, nunca dissociada da luta pela igualdade. E a eleição era, eram passos, as eleições eram passos na luta democrática, mas não era a única coisa que... Se você faz eleições sem a preocupação essencial da luta pela igualdade, não, não há o que andar. Isso era invariável no Valdir, nas falas dele, nas atitudes dele, sem dúvida nenhuma. Se você o pegasse falando, ele, ele se reportaria a Péricles e, e aquela carta da Guerra do Peloponésio, que é uma maravilha de carta, mas ele dizia, mais lá os excluídos também estavam presentes, ele não, não deixava nada solto. Se ele lembrasse a, a, e lembrava a Revolução Americana, ele lembrava com muita força a declaração da Revolução Americana, que é muito forte e é muito bonita, e foi quem nos ensinou que a luta armada era muito justa contra os tiranos, né? Foram os americanos, né, Adriano? Que nos ensinaram o que é para fazer a luta armada quando houver tiranos. Né? Às vezes as pessoas se esquecem. Vai olhar a história e esquecemos disso. É, ele lembrava, mas sempre lembrava, mas a escravidão estava lá. Ele ia lembrando, lembrando os episódios históricos, bebendo neles, mas nunca deixando de dizer o quanto havia de exclusão ainda neste processo. E... Nunca deixou de dizer a democracia continua a ser fundamental para a nossa caminhada, mas trata-se, e disse até o último momento da vida dele, trata-se de um projeto inconcluso na humanidade. A humanidade não concluiu o projeto democrático, porque ele considerava o projeto democrático vinculado à igualdade entre os homens e as mulheres. Ele não entendia de outra maneira e a parte que não e, e isso o levou a cada momento que o autoritarismo se apresentou no brasil colocou encontrou o valdir contra sempre não houve vacilação e ele conviveu na vida política com gente e tinha essa característica também de conviver na luta porque quem está na luta política convive com adversários, com quem pensava diferente, eles a democracia é boa porque é possível você conviver com adversários, com quem pensa de modo diverso e conviver com tranquilidade, sem abrir mão de suas posições. Houve uma pessoa na vida com quem Valdir deixou de falar para sempre, que foi Antônio Carlos Magalhães. O resto ele conseguia, às vezes, adversários duros. Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, o filho de Antônio Carlos, ele era... Eles se davam muito bem, com muita tranquilidade, sendo adversário. E, às vezes, o filho do Antônio Carlos Magalhães era à direita do pai, até. Sentava, sentava à direita do pai, do ponto de vista das posições políticas. Mas era um sujeito extremamente elegante, educado, civilizado, diferente do pai que nunca foi, né? como, como todo mundo sabe. E, então, a minha, a minha fala resume-se a isso a dizer uma coisa que pouca gente disse até hoje. O Valdir era um homem de esquerda. O Valdir não era apenas um democrata, porque isso resolve apenas um sujeito que gosta do regime de eleições, ficou contra os regimes autoritários. Não, o Valdir estava muito além disso. Era um democrata, sem dúvida nenhuma. Defendia a democracia, sem dúvida nenhuma. Mas sempre colocou no centro... A luta pela igualdade. Quem o viu nas praças da Bahia e na sua mais memorável campanha, que foi a de 1986, quando quando Valdir colocou a população da Bahia nas mãos, porque foi o mais carismático líder que a Bahia encontrou, inegavelmente, Valdir é, em nenhum momento deixava de lado isso. A luta pela igualdade. E o que, que é ser um homem de esquerda? Além do que ele tinha uma convicção socialista sem... Porque, às vezes, nós consideramos socialista quem vive a falar que é socialista. Eu considero socialista, e ele sabia o que era, estou dando as leituras de Valdir, essa leitura é essencial, além do, do João Mangabeira, a quem ele admirava, discípulo também de Lasky, leitor de Lasky. Então, é nessa trilha que ele veio. E, por isso, eu, eu insisto que ele não é apenas um democrata. Democrata é muita gente. Ele foi, ao longo de sua vida, um homem que lutou pela igualdade, que terminou a sua existência dizendo a democracia não foi concluída e nossa tarefa, a tarefa de todos que tem o, o espírito voltado à igualdade entre os homens, a tarefa de todos é continuar e concluir o projeto democrático no mundo. Ponto. Muito obrigado. Viu? Obrigada, Emiliano. Acho que a sua breve apresentação só nos enche de mais curiosidade para ler e conhecer mais essa trajetória. E duas coisas que você falou me chamaram muita atenção. Primeiro, essa percepção profunda de que a saída para as questões uh, sociais é a política. né Eu acho que, em tempos de criminalização da política, como são os tempos que nós estamos vivendo hoje, reafirmar que a política é a saída única possível para os conflitos nos marcos de uma sociedade democrática é fundamental. Porque, fora da política, o que nós podemos ter é o fascismo, é uma escalada autoritária que a gente está tentando evitar que que aconteça no nosso país nesse momento. E acho que a outra coisa é essa ideia de uma democracia inconclusa. né Eu acho que isso também é muito importante, porque, à medida que a gente considera que... Os, as tarefas democráticas foram concluídas a gente às vezes uh, perde a perspectiva e muitas e pode é e pode exatamente é surpreendido pelos golpes podemos cometer erros fruto de análises incorretas e que acho que é importante a gente é, ter essas reflexões né? então queria agradecer e passar para o Bob fazer a sua saudação antes da gente passar para, para a fala da Isabel. Bem, boa noite a todas e todos. vocês me permitam, a coluna pede que eu, que eu permaneça sentado. É, eu vim e vivi depois de vários de vocês aqui. O Miro me convidou, obrigado pelo convite. É, e eu vim para saudar primeiro um amigo de muito tempo, que eu entrevistei logo depois dele sair da galeria F, do Lemos de Brito que depois fomos colegas na universidade, quando eu estava saindo, ele estava entrando em Salvador, e que temos relações de amizade através de irmão, o nosso querido Fernando Rego, brilhante filósofo baiano, e, e também porque eu convivi com Valdir durante décadas, desde que ele voltou, e acompanhei essa campanha de 86, que foi, de fato, uma campanha extraordinária, que foi a vitória contra o chicote, né? o Antônio Carlos tinha dito que venceria a eleição com o um dinheiro na mão e o chicote na outra, e eu acompanhei, fiquei quatro meses em Salvador, era do Jornal do Brasil, fiquei quatro meses acompanhando, e me lembro que parecia uma coisa de Antônio Conselheiro, você estava falando na coisa, era uma coisa quase messiânica, porque os comícios eram de madrugada, eu não li o livro ainda, porque eu vou comprar hoje, você não, não toca nesse assunto ainda, no segundo... É. É, e era uma coisa de comiço às duas, três, quatro horas da manhã e eu me lembro do locutor dizendo, ele vai chegar. E, e não, não, ninguém arredava a pé. Então, foi uma coisa impressionante. Eu, eu fico vendo, eu, eu assisti aquela comédia de terror mista de ontem à noite no Roda Viva e eu fico me, me lembrando do que a gente viveu naquilo, né? E que ali, e até depois isso virar um debate, eu até quero ver o que vocês que viveram e viram muito mais do que eu, saber se é possível, o que, que ele propôs ali naquela campanha, quando ele chama o Jutaí Magalhães, que aliás sempre se portou muito bem, pelo menos a partir dali até o fim, né? ele diz que só conseguiria ganhar se ele desembarcasse na retaguarda do adversário, quer dizer, senão ele não teria como vencer aquela eleição. Eu, eu fico pensando, aos olhos de hoje, o que, que a gente vai ter que fazer, o que, que é possível fazer e o que, que se pode fazer. Né? É, também, eu não sei como é que você trata a questão no seu segundo livro, mas eu acho que todo mundo era a favor dele acabar saindo para ser o vice do Ulisses Guimarães. E eu acho que ele, ele cometeu um erro cometeu um eco, porque entregou de novo, entregou, é por isso que eu digo que essas, essas coisas acho que é legal discutir, né porque ali ele entregou de novo a Bahia de volta para os, os de sempre. Foi Nilo Coelho... Então, eu acho que, eu não li o livro ainda, mas eu fico, a minha preocupação com hoje é muito grande e eu fico tentando ver paralelos entre o que a gente viu ali, que era o começo da redemocratização, que era o 86, dita, né, 86 e o que a gente está tá vendo hoje, que eu acho que é o fim de um período. A dita redemocratização, que é genuíno, viveu tanto lá dentro do Congresso, a gente se encontrava tanto, né? a gente está vivendo o fim daquele período, eu acho, e, e eu não sei o que vem por aí, o que, o que me estimula, o que me faz pensar e provoca, e eu quero ouvir mais do que dizer, porque vocês viveram, inclusive, mais do que eu, é, o que, que a gente vai ver por, daqui a pouco? assistindo aquilo ontem à noite, é assustador que um, um sujeito como aquele tenha 20% do eleitorado com ele. Né? Então, não, não basta só, não sei se essa hora é só dos bons democratas ou dos democratas, ou que forças a chamar a esquerda e está no limiar de tomar uma decisão nos próximos dias, né? que será uma decisão fundamental. Quem vai ser o candidato? Vai ter o candidato? Não vai ter o candidato? Então, eu, como jornalista, nessa hora, estou tô, eu tô curiosíssimo de saber, inclusive, o que todos pensam. Eu disse para o... Eu disse para é, Eu disse para o Miro, inclusive, o seguinte, que esses, essas, esses encontros são sempre muito estimulantes, mas eu, é, eu sempre me cuido um pouco, porque eu, como alguém que faz análise política em televisão, em televisão aberta, eu digo que, eu, eu, eu já me convidou algumas vezes, eu digo que eu guardo todas as minhas fichas para usar naquele ringue. É ali que eu tenho que dizer o que, que eu acho, o que, que eu penso, o que, que, o que, que eu ouço, o que, que eu investigo, o que, que eu pergunto. Então, eu hoje aqui estou... amanhã tem um comentário. Então, eu, quando estou ouvindo todo mundo falar e estou ouvindo você falar, eu estou pensando já do que eu vou falar amanhã, e eu estou querendo ouvir, porque o que eu tenho que dizer verdadeiramente, no, no meio do meio, no nosso meio jornalístico, tendo virado o que virou, e eu estava conversando com, com, com o genuíno antes, e eu, eu até disse para ele o que, que eu penso, porque os jornalistas todos convivemos com o genuíno no Congresso. Todo mundo sabe quem era o genuíno, quem é o genuíno onde morava, o que fazia, o que tinha, o que deixava de ter. E é inaceitável a covardia na hora dele viver o que viveu, que todos tivessem se calado. Então, é isso. Então, a gente está vivendo um momento que eu acho que é extremamente grave, vocês devem ter vivido coisa parecida, eu não vivi, porque eu era menino ainda, mas eu acho que a gente está chegando a uma hora que é muito perigosa. E eu me lembro, para encerrar, que... O Valdir antevia isso durante a crise chamada do Mensalão, do chamado Mensalão. Eu conversei muito com ele depois conversei quando era ministro da Defesa e ele canso, eu fazia aquelas entrevistas para o Terra Magazine, que a gente publicava, e ele antevia... E dizia que, que ele era meio louco. Que é isso, Ah, esses caras que ficam pensando que estão em 64, não sei o quê, isso é velho, não sei o quê, e na verdade... Tinha uma coisa caminhando ali, estava muito claro para ele que tinha uma coisa caminhando. Talvez pela vivência e por tudo que já tinha visto, ele, ele antecipava que a gente caminharia e chegaria a isso. Então, é isso, eu tenho no momento muito mais perplexidades e curiosidade, do que, ainda mais para vocês que já viveram tantas coisas, do que ter o que dizer. Então, é isso, eu queria aqui saudar meu amigo Meliano, de quem eu sou eleitor, inclusive, há eleições e eleições, e, e também dá um depoimento de que eu, eu acho que eu concordo com essa visão. Eu não, eu não sabia da, da formação do Valdir, de onde vinha. Eu tinha curiosidade de saber de onde é, de como é que ele chegou daquela forma ali, né? de, por onde é que ele veio. Então é isso. Obrigado e vamos em frente. Obrigada, Bob. Perplexos estamos todos nós e também curiosos. Não sinta-se sozinho. Eu queria passar para a Isabel... Eu também rabisquei o meu. Eu queria passar para a Isabel e depois a gente abre para as perguntas, comentários e para ouvir o pessoal. Ai, que bom. Boa noite a todas e todos aqui nessa casa, que é também um ponto de resistência, né? um lugar é, de acolhida e também um lugar que muito tem se, é, se traduzido como um lugar de construção do pensamento democrático também. A todos e todas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, boa noite, é uma satisfação estar aqui fazendo alguns breves comentários. Primeiro, parabenizar a Emiliano pela obra. Nesse momento, a gente tem uma obra com essa leveza, com a riqueza e com o primor que ela se apresenta, é de fato um privilégio. É conhecer Valdir a partir da sua ótica, sem dúvida, produz um sentimento que a antropologia já comentou muito, que é o afetamento. Não dá para fazer a leitura desse livro sem se sentir afetada pela trajetória do Valdir. Especialmente com o diálogo que ela estabelece nesses tempos de crise, nesses tempos em que a perenidade do pensamento dos grandes homens se faz necessária para a luta democrática. Tem uma frase que você coloca no livro que me chamou muita atenção, quando vai dizer bem ao final do, do, da, da sua primeira parte que diz o seguinte, a guerra nas trincheiras continua. Outras guerras, outras trincheiras no campo da luta democrática. Eu acho que esse trecho sintetiza muito o que vivemos no nosso país neste momento de crise. Mais do que nunca é necessário termos em mente a atualidade do pensamento de Valdir no que se refere a três pontos especiais. O primeiro deles, que eu chamo muita atenção, é essa perseverança na luta pela democracia. Seja no Brasil, né, no Rio, na Bahia, no Uruguai, em Paris, no retorno à Bahia, mas a perseverança e a certeza da necessidade da construção da democracia. Esse é um ponto que chama muita atenção nessa obra. O segundo, também relacionado a ele, é da prática política onde está. E isso na sua leitura, ao, a, no primeiro discurso, na, na formatura, mas também na sua prática e na sua maneira de vivenciar a experiência estando em Paris, me chama muita atenção para esse desafio, o desafio da, da construção política cotidiana, como professor, né? como um funcionário que muito esteve nas diversas áreas do governo como um político que a sua atuação foi marcada por essa por esse desejo por essa construção constante da democracia e o próprio conceito de democracia que pode ser expresso na vida e nessa bibliografia nessa biografia que você apresenta da radicalização da democracia sobretudo, num Estado que muito fez morrer na nossa história. A realidade do Estado brasileiro, infelizmente, é marcada por uma realidade de morte. Em muitos momentos da nossa história, a mão do Estado pesa para a morte de grande parcela da sociedade. Hoje, essa morte acontece muito nas nossas periferias. Acontece muito em... Pela ausência da democracia, pela ausência da radicalização da democracia. E quando você coloca que para o Valdir a democracia passa pela humanização plena do Estado, é algo que tem muitos a nos dizer nos dias de hoje. Onde que a vida do povo brasileiro tem sido banalizada constantemente. Pela violência, pelo desmonte dos direitos, pela destruição das instituições, pelo rasgar a Constituição e o voto democrático. Então, essa guerra que está sendo apresentada e que continua em outras trincheiras, ela, de fato, continua no cotidiano de muitos estados e do povo brasileiro. Ter a oportunidade de debruçar e de ler uma obra como essa, sem dúvida, vem agregar nesse momento de crise, mas vem também trazer o tom da esperança e o desejo e a certeza de que dias melhores virão e virão a partir da radicalização da democracia. Parabéns pela obra. Os desafios que estão postos não são poucos, mas também sabemos que a nossa história nunca foi fácil. Que Valdir nos inspire nessa luta e também na construção e na radicalização da democracia. Obrigada, Isabel. Queria, então, abrir aí para um, para comentários, intervenções, perguntas. Antes, eu, enquanto o pessoal se anima aí a levantar a mão, queria fazer aí uma propaganda de um debate que vai acontecer no dia 6 de agosto agora, Eleições e Redes de Comunicação, Oportunidades, Controle e Ameaça, que está sendo organizado pelo coletivo Mais Democracia e Participação, com a presença do Palhares, da Carta Maior, da Rita Freire, que é do Fórum Mundial de Mídia Livre e ex-presidenta do Conselho Curador da IBC, do Serginho Amadeu, da UFABC e do Comitê Gestor da Internet. Vai ser na Casa, Cidade, na Casa da Cidade, na Rua Rodésia 398, na Vila Madalena. Então, fica aí o convite para quem tiver a oportunidade de participar é fundamental, tenho certeza que o Serginho vai falar muito sobre internet, eleições, impulsionamento de conteúdos, dados pessoais, que é o tema que nós temos nos debruçado muito no momento. Está é... aberto aí para quem quiser falar, perguntar, opinar. O pessoal hoje está com frio, está ativo. Muito bem, Anivaldo, vai lá. <risos> O pessoal se apresenta, né? é o Anivaldo. Todo mundo está com frio, eu vou esquentar um pouquinho aqui. Eu sou Anivaldo Padilha, do Fórum 21. Ah, Emiliano, o, eu não sei se você... É claro que imagino que sim, mas vou perguntar de qualquer maneira. Na biografia, é impossível você não tratar da figura humana. Ah, não viu o livro ainda. Mas eu imagino sim, porque eu tive o privilégio de conhecer o Valdir no exílio, né? principalmente em Paris. Eu estava exilado em Genebra, na, na Suíça, e entre Genebra e Paris era um pulo. Né? Principalmente depois que foi construído o trem de alta velocidade, o né? um TVC, eu acho que ele chamava. Ah, <coughs> Eu não conheço, eu sempre digo isso né, em relação ao Valdir, não conheci nenhuma pessoa com as qualidades humanas do Valdir. Inclusive, me emociono muito né, quando eu penso nisso, porque o Valdir era é uma pessoa profundamente humana, um ser humano que, ah, como todo ser humano, provavelmente tinha seus defeitos, suas fraquezas, suas debilidades. Mas no trato com as pessoas... O Valdir era extremamente respeitoso, não vou dizer tolerante, eu não gosto da palavra tolerante, né? mas com respeito, todo mundo. Né? E de um coração aberto, aquecido, quer dizer, era impressionante você não ser contagiado por aquela pessoa que não era somente simpática, mas ele irradiava uma tranquilidade, uma serenidade que eu raramente vi em várias outras pessoas. E tem uma outra qualidade também, que essa é mais difícil ainda de encontrar, principalmente em pessoas que estão na vida política, partidária, eleitoral, que é a humildade. Eu acho que, inclusive, isso ficou patente, posteriormente, né, quando o Waldir, depois de toda a trajetória política dele, vai ser vereador em Salvador. Né? Depois de toda a trajetória política. Eu acho que era a, a, realmente uma... Uma qualidade enorme. Eu, chegou ao ponto, um dia eu falei para o Valdir, eu tinha dois filhos, um tinha nascido nos Estados Unidos, quando eu estava exilado lá, o outro nascido na, na Suíça, os filhos pequenos, de, dois, de três e quatro anos de idade, cinco anos. Eu falei, Valdir, eu não sei, nós estamos todos exilados, eu não sei se eu tenho, naquele momento não havia ah, perspectiva nenhuma de retorno. Eu falei, não sei se eu vou morrer aqui ou não, eu viajava o mundo inteiro. Por caso do meu trabalho, o um avião pode cair a qualquer momento, mas eu gostaria de dizer o seguinte, se eu morrer aqui, eu quero que você seja o tutor dos meus filhos. Ele se assustou. Né? Falei, mas como? Eu sou muito mais velho que você, eu provavelmente vai morrer antes. Né? Eu falei, não, mas é isso mesmo, porque realmente, para alguém dizer isso para uma outra pessoa, para mim foi realmente uma expressão do respeito e o carinho que eu tinha por ele. Eu acho que aí entra a questão, né, da, quero pular para uma outra área, é a questão da democracia. E o Valdir realmente sempre colocou isso em várias discussões, né, a questão do compromisso democrático. E é um momento em que, a Emiliano deve se lembrar disso e outros aqui também, né, discussões que havia no meio das, dos exilados em relação à democracia. Para alguns, a democracia era simplesmente um objetivo tático de Instrumental. E o Valdir, eu sempre comunguei com essa ideia, não, que a democracia devia ser um valor para nós. E isso não significava ser liberal, inclusive ser marxista. Não posso dizer que a burguesia não tem condições de levar a democracia as suas últimas consequências. Né? Essa tarefa do proletariado, dos trabalhadores, tudo isso. Né? E o Valdir enfatizava muito isso. Né? Eu, eu contar aqui um episódio, há uns dez anos, não quase 20 anos atrás. Eu tinha um grande amigo, que eu acho que muitos aqui conhecem, Dermia Azevedo, jornalista também, Ele trabalhava lá na Secretaria de Justiça de São Paulo, ele convidou a mim, ah, ele organizou um tipo de simpósio, bem pequeno, poucas pessoas para discutir. A pergunta era a seguinte, a democracia já está consolidada no Brasil? E convidou o Príncipe de Arruda Sampaio, o, a, a, o Mino Afonso, e a mim, para participar. Bom, o primo, na última hora, não foi. Me deixou sozinho com o, o Almino. E o Almino chegou, um poucos minutos atrasado, né? antes da gente começar, estava esperando chegar. Ele chegou e falou: Eu quero falar primeiro, porque eu tenho que sair logo em seguida. Aí pensei comigo: Não né? deixa de ser simpósio, vai ser uma fala minha. Bom, mas o Almino. Falou o seguinte, respondendo a pergunta A democracia já está consolidada Nós temos todas as instituições funcionando Temos o judiciário, o congresso, temos eleições O Lula foi eleito Significa que né, Ele é aceito pela sociedade Pelas classes terminadas Não temos que nos preocupar, já está totalmente consolidada Agora vocês me dão Claro que eu estou resumindo a fala dele Vocês me dão licença que eu tenho que retirar. Eu falei, Almino, espera um pouquinho aí, Eu preciso falar alguma coisa para você você apresentou aqui uma visão totalmente liberal da democracia. E eu quero citar aqui alguém que foi teu companheiro, que é o Valdir Pires, inclusive companheiro de exílio, né? que é o Valdir Pires, aí eu mencionei isso aí para eles. Quer dizer, a democracia não está consolidada, nunca vai ser consolidada, porque é uma luta permanente, e principalmente no Brasil, porque ao falar isso é desconhecer a natureza da classe dominante brasileira, que nunca aprendeu a conviver com a democracia. Em todos os momentos que a classe, que o povo emergiu na política, no cenário político, houve uma, um, um golpe de diversas formas. Né? Eu queria mencionar isso, eu gostaria que você falasse mais sobre essa figura humana. Tá? Desculpe se eu demorei. Bob, eu tenho uma pergunta para você, mas não vou fazer em público, não. Quem é o próximo? Quem é o próximo? O pessoal genuíno? Não, não, estou aqui ouvindo. Ouvi você fazendo assim? Eu aprendi muito a ouvir. <risos> Quem mais? Vamos lá, gente. O pessoal está acanhado mesmo. Então, vamos lá. Não precisa sim, porque está sendo gravado. Vem cá. Na fala do Bob, ele citou a aberração de ontem e eu quero parabenizá-lo por não citar o nome, não tem que citar o nome daquela criatura. Nenhum de nós tem que citar o nome da criatura. Então, fale sempre da criatura, da aberração, mas nunca cita o nome. Aquele que não se diz o nome. Exatamente. É... Mais alguém? Vamos lá? Se não, a gente passa para o Emiliano e. Chega mais aqui, companheiro, porque está sendo gravado. Boa noite a todos. Só para aproveitar a carona dela que eu achei interessante. Eu sou o João Viadei funcionário da Sabesp ainda mas eu queria dizer o seguinte é da mesma forma que a gente não deve citar o nome da pessoa que estava eu acho que não merece mesmo né a gente também deve falar do advogado que criminou a lula aí de também não falar o nome falar simplesmente um advogado de esquina que eu acho que eu vi isso ontem em algum lugar também e é não vale a pena falar o nome né então, acho que é advogado de esquina. Acho que a gente tem que tocar isso na linha da, da esquerda, né? que é uma forma que a gente tem também de protestar. É só isso. Emiliano, eu vou fazer uma pergunta, até por uma homenagem a respeito de toda a sua obra e a sua biografia. Acredito que você ainda é secretário de Direitos Humanos lá do governo da Bahia, né? Então, como você escreveu La Marca, recuperou toda a história, a história da luta armada, dos companheiros, fez aquele documentário maravilhoso daquele frade italiano, frade Renzo, que visitava os presídios, e, enfim, você recontou toda essa história da Bahia, da resistência. Aí você agora foi para o Valdir Pires, né? foi para no campo da, já da reconstituição democrática. E agora, eu, a gente lá na Bahia, viu o Jacques Wagner, esse novo governador aí, o, do PT lá, né? Mas também viu aquele massacre logo na posse do governo dele lá na, no presídio. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais né, de toda essa história da Bahia aí, né? De, a passagem pelos corpos. Não, estou falando sem nenhum tipo de... É. Então, falasse um pouquinho né, um pouquinho dessa história recém da Bahia, emendando o livro, que acho que é tão importante esse trabalho que você fez. É... Eu queria fazer uma pergunta também, na verdade, não está diretamente relacionada ao Aldir, mas sim ao livro e a uma discussão que a gente tem feito muito aqui, que é desde o impeachment, o fraudulento, o golpe que se instalou no nosso país, que nós temos denunciado e temos tido a percepção de uma escalada de violações à liberdade de expressão, né, no Brasil. E curiosamente, é, um dos es, um dos espaços que deveriam ser os, um, o espaço que deveria ser o guardião da nossa Constituição da liberdade de expressão, o STF, tem tido posturas bastante controvertidas com relação a esse assunto. Mas de outra maneira, teve uma decisão importante que foi a o debate sobre autorização prévia para as biografias, né? É, eu acho que essa foi talvez das últimas decisões positivas no âmbito do STF, e uma das últimas, né? É, eu queria que você comentasse um pouco essa situação, né? Como é que você percebe essa questão da é, da liberdade de expressão, tanto do ponto de vista é, da literatura, da possibilidade de você hoje explorar biografias, como é que você tem visto isso. E queria que você, como professor, como falasse um pouco dessa situação, como é que você vê no Brasil hoje é, os perigos que rondam o exercício da liberdade de expressão. Começo, então, pelo Anivaldo. É, e é evidente que o, o livro ele tem um componente muito forte da, da figura humana do Valdir. Né? Quer dizer, quem lida com o jornalismo sabe que não dá para a gente fazer algo esquemático. Tem muita vida no... No, na biografia, nesse primeiro, desde esse primeiro volume, talvez até mais no primeiro, porque aí envolve Heládio vai é, no primeiro, porque pega desde a infância né, e vai tentando ver o sujeito que vai se tornando adulto e como tudo que eu falei aqui no início da própria formação dele, né? Porque a formação de uma pessoa, ela não é, eu falei de um livro básico, todo mundo deve ter um livro que marcou sua vida. O meu é a história da riqueza do homem, por exemplo, do Léo rubem É o um livro que disse, me abriu o um mundo, dali tem 500 outros depois, mas foi esse que me pegou e disse, mas aqui o caminho é outro. O do Valdir foi esse, mas cada um se forma no embate cotidiano da existência, né? e nesse embate pode cair para a direita, pode cair para a esquerda, vai depender de um mundo de coisas. Né? O Valdir, eu fiz até um texto esses dias para o jornal à tarde, chamado Valdir e a Serenidade. Há um, um texto do Bobbio sobre isso que o Bob discute a serenidade, né? E diz até que é incompatível a política e o homem sereno. Ele diz que são coisas que não combinam. Ele diz. E eu digo até no texto, com Bob e contra Bob, eu digo, o Valdir desmentiu o Bob. Porque ele nunca deixou de ser um homem político em cada minuto da vida. Né? Era impressionante. Porque ele era um... ele respirava em tudo, né? E, ao mesmo tempo, você diagnosticou bem, era de uma serenidade, de uma suavidade. E isso é que era o carisma dele. Eu discuto, nem falei com o Zé Henrique, meu editor, no segundo volume, na abertura, na nota do autor, eu não faço uma nota do autor, eu, eu faço uma carta para o Valdir, depois de morto. É uma carta em que eu, e eu não sou um homem religioso, né, mas faço uma carta para ele. Né, e eu digo... Como é que se construiu, Valdir, esse carisma seu? Né? Ele não fazia um comício é, sem tocar a alma das pessoas. O Bob acompanhou, isso que ele falou, às vezes era seis horas da manhã, eu não estou exagerando. O povo, 20 mil pessoas em Santa Maria da Vitória, estavam lá esperando o Valdir chegar. Porque ele ia chegar, não importava, não sai, se chovesse, chovesse, canivete, o povo ficava lá esperando o Valdir. Isso por quê? Porque ele falava para cada uma das pessoas, ele sabia falar para cada uma. Ele nunca iniciou um comício, senão dizendo, minhas amigas, nunca os homens em primeiro lugar, nunca, nenhuma situação, minhas amigas e meus amigos. Não era um agitador, num certo sentido, não era um leminista, para a gente pegar a nossa... Ele era muito mais um educador, né? E ele lidava muito com as crianças, estou falando do que ele construía de fala, né? Nas crianças, na violência contra as crianças, na morte a que você se referiu, né? na morte das nossas crianças, no sofrimento das nossas mulheres, ele ia a fundo na alma das pessoas. Era um homem religioso? Não. Nesse sentido, piegas da palavra, era um cristão, e aí voltava para o apóstolo Paulo, e aí usava as parábolas bíblicas, mas não como um pregador, mas sabia tudo isso, sabia o que estava que lá na população, ele sabia, né? E ele sempre me dizia, quando conversar com uma pessoa, saiba que ela é única. Ele não... tem político que tem uma dificuldade danada de olhar no olho do outro, né? Bem, eu conheço alguns, e bons, mas que não conseguem olhar no olho. Ele falou, sempre olhe no olho e converse com aquela pessoa. Sempre dê atenção. E ele dava. Ele conversava e pegava assim, forte, no braço da pessoa... O cara sentiu o calor disso. É assim que vai se formando o carisma de um sujeito. Né? Você via, eu isso eu vou falar no segundo volume, você via, via 30 mil pessoas na rua, falava, falava, falava, falava agora vai falar Valdir. Aí, parava, era aquele silêncio. E se algum besta cismasse, gente, cala a boca. Aí o outro mesmo já, não tinha ele, ele falava com todo mundo, numa tensão, uma atenção e um carinho com ele, ele conquistou isso, né? Conquistou desde a eleição de 62, que ele foi candidato a governador e perdeu contra a igreja, até depois a campanha, que eu nunca vi nada igual, salvo o Lula, né? Eu nunca vi um outro político aquele magnetismo, porque ele era profundamente humano mesmo, né? Tinha um espírito solidário. Você localizou isso. Né? O Santayana O Mauro Santayana Quando o Valdir saiu da defesa Houve aquela brutalidade Daquele Aquele erro do, do nosso Ministro da Defesa do, do seguinte O Jobim cometeu Foi um, uma Grossura naquele momento Não estou nem discutindo a gestão dele Depois ele deu sequência, as coisas e tudo E aí o Santayana Fala, o Valdir era a serenidade... A mesma coisa que eu falei ali no meu texto, não estava nem, nem lembrando desse texto, estou lembrando agora. Ele diz, o Valdir era, no exílio, o sujeito que todo mundo respeitava. No Uruguai, diz, o Valdir que fala, no dia tal, tá o Valdir que fala. Era o Valdir, ele diz que aqui estava o Darcy, porque o Darcy pensava que a Revolução era para o dia seguinte e nós estávamos com uma ditadura aqui, né? que todo mundo pensou que ia ser no ano, próximo ano a gente volta, mas depois foram percebendo que, que que ia durar aquela ditadura, né? Ele era sempre a serenidade, a humanidade, era o que fazia a feijoada no Uruguai semanal para receber todo mundo em casa. Então ele foi quem tem uma história curiosa. É, está no primeiro volume isso que é do Jânio Quadro chegando lá. Foi para casa do Valdir que atraíram o Jânio para tentar convencê-lo. A... É uma história curiosíssima. Para tentar convencê-lo a dar alguma palavra com o Gular Mandaram o Gular a 30 quilômetros de, de Montevideo e disseram, ah, nós vamos lá buscá-lo e vamos telefonar, fizeram, cercaram um navio, não sei o navio. Ele acabou indo combinaram, vamos botar dois litros de uísque aqui na casa do Valdir e vamos conversar com ele. Ele bebeu, bebeu o uísque todo, fica, doutor Valdir, e abraçava o Valdir, ficou a manhã inteira tomando uísque, esgotou o uísque que tinha. Mas aí ele disse, eles queriam tirar uma declaração dele, de apoio ao Jango, de apoio aos exilados e tal. Mas agora vocês vão almoçar comigo, são meus convidados. Pegou todos que estavam lá, é, e disse, vamos na casa do Valdir, uma casa pequena, um apartamento pequeno, e foram almoçar. Né? E era o Valdir, o, o condottieri daqui. Foram almoçar, mais uísque. Então, passaram a tarde bebendo, pois não tiraram uma declaração do Jânio Quad de jeito nenhum. Eu digo, ninguém é presidente por acaso, por mais que se queira. Não tiraram, ele não queria dar, não queria se complicar, mas bebeu, abraçou, se divertiu, estava com ela, lá, foi uma festa. O Valdir, é, então, você tem toda a razão esse, esse sujeito sereno, mas isso não significa que não fosse um homem determinado, duro, quando tivesse que tomar decisão, porque as pessoas se iludem, achavam que Valdir... O Valdir sempre foi muito forte, muito decidido e muito capaz de tomar decisões. Né? O exemplo da passagem dele pelo Ministério o Ministério da Previdência foi algo que assustou todo mundo. Como é que esse cara, o Valdir, todo bonzinho, todo zerou o déficit da Previdência, uma coisa extraordinária que ninguém acreditava. Né? Hein? Ah, pois é, pois é, quando ele vai para é, a Bahia, você é louco e tal, o Zé Honório, você é maluco, Zé Honório Rodrigues, você vai para a Bahia fazer o quê, Valdir? Aquilo é uma terra de oligarca você não vai ganhar nenhuma eleição lá, você é doido. Ele é porque é isso, é que eu vou. E foi para a Bahia em 1979 e depois plantou, plantou, foi para cada cidade da Bahia em 80. Perdeu a eleição para senador e depois ganhou a eleição. Então, tudo isso que você disse é muito verdadeiro, dele ser um homem de extraordinárias qualidades pessoais. Mas ele desmitiu, por isso desmitiu o Bob, porque ele era sereno, absolutamente sereno, sem nunca deixar a política de lado. E ele sabia juntar contrários, o que o Bob disse aqui. Porque às vezes a gente diz, olha, não tem que fazer aliança. No nosso meio, essa discussão é antiga. Né? Ele falou, ou eu desembarco na retaguarda adversária, ou eu não ganho eleição. E ele desembarcou e pegou as velhas oligarquias e trouxe para o lado dele. Claro, porque ele estava forte, né, pode dizer, mas se ele fosse ser saquetário e tal, não ia trazer o velho Jutaí Magalhães, que foi muito correto, que procurou o Valdir. Pediu licença, eu quero falar com o Valdir. Aí o Meirelles, que era chefe, está querendo falar com você, mas eu vou falar com ele, rapaz, você quer me complicar? O Valdir não queria, mas pode aceitar, o Meireles disse. Aí o Jutaí chegou e disse, eu quero lhe apoiar, não estou lhe pedindo nada, se você for candidato vai ganhar a eleição e eu estou com você, que eu não aguento mais Antônio Carlos. E pronto, e apoiou. Claro que teve espaço no governo, evidente que teve. Assim, o Luiz Viana que era uma oligarquia centenária, né? Centenária significa centenária. Era do início do século. É de canudos. Trouxe, trouxe Nilo Coelho, trouxe, juntou todo mundo e ganhou a eleição e disse eu não estou para brincadeira. Quando uma parte da esquerda diz, é, mas você está trazendo, olha eu não não estou mais brincando, nós vamos ganhar a eleição e pronto e acabou. Então, era um homem muito determinado também. Sabia o que era política, mas nunca o que eu tinha dito antes, nunca deixou que o rumo central do governo dele, com a marca ética muito sólida, fosse atingida. É, Adriano, eu prometo. Cadê é, Adriano? Está ah, aqui, saiu dali. É, Adriano, eu prometo. Vir aqui um outro dia e fazer uma fala sobre a Bahia e suas características atuais. Porque não dá para eu responder o que é a Bahia hoje. Nós estamos numa fase extraordinária na Bahia. O Wagner ganha eleição em 2006, no primeiro turno, e ganhou todas depois no primeiro turno. E vai ganhar agora no primeiro turno. Não estou falando que é o Wagner, porque agora é o Rui que é o governador, que é um grande governador, nós estamos numa nova fase no Estado, nós somos uma espécie de ilha hoje. Né? O Neto, que falou que eu vou fazer, não quis nem disputar a eleição, porque o Rui Correria deu medo nele, tremeu. O ACM Neto tremeu, porque ele não tem, para o mal ou para o bem, o avô tinha carisma. Mas para o mal, mas tinha carisma, era uma liderança autoritária e tudo, mas, inegavelmente, uma liderança no Estado. Ele veio na esteira do avô, nunca largou o nome do avô, claro, mas a hora que ele sentiu a barra do governador, ele não vai, não vai nem disputar. Agora, as características dessa fase, aí é outro momento da história da Bahia, né? é uma, e é uma fase de grande força com uma marca de esquerda, com todos os erros de qualquer governo. Porque, também se me disseram que tem erros, problemas, tem, tem erros e problemas. Há coisas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos, eu estou no governo. Agora, é uma fase muito nova na história da Bahia, de uma presença forte da esquerda, com alianças também. Tem alianças, ué? Talvez eu possa dar um, um rápido depoimento sobre a sua pergunta. O meu irmão Frederico, que é muito amigo de Emiliano, foi secretário, foi secretário de Direitos Humanos no primeiro governo do Valdipe do Jacques Wagner. Quase infartou. E me disse, olha, infelizmente, o que a sociedade quer e acredita é bandido bom, é bandido morto. Então, você não sabe o, o terror que é você ter que conviver com o que você acredita, acha... Eu, eu posso dizer isso, quer dizer, o que você acredita que você acha e o que é a realidade. E qual é o problema do mata-mata? As polícias militares do Brasil todo são guardas pretorianas dos governadores. São poderes paralelos em São Paulo, em Fortaleza. O, o irmão do Sil, o Cid, disse para o Wagner, é, para aquele que disse que teve que engolir, que foi humilhado. E elogiou o Wagner Porque é isso. E o Wagner, e o Wagner, que, que o Wagner disse? Ele falou que ligaram de conquista para ele, quando, quando teve a greve, que mataram 7, 132. Eu levantei os B.O.s de 72 dos mortos daquela greve, daquela primeira greve, não a do, a do Rui, a primeira. 72. Tiro na nuca, arma especial de uso das forças armadas, moto, toca ninja... É isso, então, a realidade é duríssima, então, e, não é, e não é a Bahia, é uma questão que o Brasil não trata, que é como conviver com essas guardas pretorianas, que é um poder extraordinário, também não querem abrir mão, porque isso é um poder extraordinário, inclusive eleitoral, então, daí você responde outra vez, mas eu... 60% da população do Brasil não tem noção do que são Não, não tem noção. Eu lido, a minha superintendência de direitos humanos... é a questão indígena, a questão da criança e adolescente, a comunidade LGBT, idosos e hein? os programas de proteção, que são o Provita, Pepecan, que lida com pessoas que viram crimes, tanto na área da juventude quanto de adultos. E agora estou implantando o programa de proteção aos defensores de direitos humanos que também é muito complicado, porque você tem caciques ameaçados, tem liderança ameaçada, você precisa proteger. E eu enfrento problemas diários. A mãe que chega lá chorando, o filho foi morto pela polícia. E a polícia aí argumenta isso, e você tem que mediar. Eu eu tive que ligar para a Secretaria de Segurança, não me mande para esse enterro, dois jovens mortos, os policiais que mataram mande pelo menos outras polícias. Quer dizer, é muito duro. Isso que Bob falou, polícia não é uma coisa simples. Não estou falando nem que... Gente... E é uma questão que a gente tem que enfrentar com coragem. Que polícia a gente quer e defende, porque ela é necessária. Também tem isso. O dia que a polícia faz greve, a sociedade fica desesperada. É? Não. Os programas é para matar, bandido bom, bandido morto, são os programas. É, a comunicação tem tudo a ver com isso, né? Não há nenhuma atitude de proteger o cidadão, que é essa nossa política, proteger o cidadão, qualquer que seja. Ah, ele matou o fulano, bom, mas ele tem que ser protegido. É impressionante. Então eu, eu tenho disposição de fazer esse debate, mas eu não vou eu não vou esgotar esse assunto aqui porque eu estou disposto a vir aqui discutir. Eu não sou candidato, eu posso vir fazer uma fala sobre a Bahia aqui tranquilamente. Tenho tempo até para isso, né? É, agora da Renata, eu posso saudar essa decisão do STF? Eu lidei com isso, fui relator disso quando deputado federal, defendo, obviamente, que biografia nenhuma tem que ser sujeita a, nem, a ninguém, né? Se quiser se movimentar, como a lei agora determinou, se depois que eu escrever alguém quiser, vai e demonstre que está errado isso ou está errado aquilo. Não pensem vocês, eu já enfrentei esse livro aqui, já encontrei, não, mas isso está errado, aquilo está errado. Digo, então, se manifeste, fale. Alguns eu aconselho a escrever um livro. Não, eu aconselho, porque as pessoas pensam que escrever um livro. Eu digo, olha, você tem essa visão acho Todo mundo tem direito de escrever. E pode escrever um livro. Ninguém... Muita gente pode escrever livros. Então escreva, porque eu acho necessário. E dá outras visões. Isso é o Valdir que eu construí a partir das minhas pesquisas. Mas eu estou abrindo uma porta. Eu fiz o, o Marighella primeiro, depois veio o Mar Magalhães e disse, menina, eu vou fazer. O que, que você acha? Toque, fez um livro magistral. Né? Vai sair o filme agora dele e tal eu estou fazendo, é uma, eu abri o Valdir e ponho ele na sociedade brasileira. Outros virão para discutir. Agora, com relação, eu tenho o um otimismo reservado para os fanáticos, em relação ao STF, eu não tenho esperança de natureza nenhuma. Aquilo é uma casa do golpe desde sempre. Vamos nos entender. Vamos nos entender. Eles mandaram ao gabinário para as câmaras de tortura nazista, tá para morrer. Eles foram juntos. O Eren, o, o, o, o sujeito que deu o canalha a canalha a canalha, o óleo de Borandolado, entrou com o presidente do Supremo para o Palácio do Planalto, junto. É com o Supremo e tudo. Eles entraram de um lado, o Valdir e o Darcy saíram pela outra porta. Estava lá o presidente do Supremo chancelando o golpe. Agora o presidente do Supremo presidiu o golpe. Vamos nos entender? Presidiu o golpe, o presidente do Supremo, e tudo é consertado, arrumadinho. Vamos lembrar que eles mantiveram o Eduardo Cunha o tempo inteiro, até o momento que consumou o golpe. Aí vamos pegar o Eduardo Cunha. Tudo, muito. a gente se ilude. E eu tenho dito, não é aqui a discussão hoje, mas eu tenho dito que nós ainda temos muito que explicar do golpe, sobre nosso, nossa responsabilidade. Eu quero dizer, o golpe não nasceu em abril de 16. ele vem sendo preparado, quando decidiram, vamos pegar Genuíno, vamos pegar Zé de Seu, vamos pegar... Começou ali no Mensalão, ali começou o golpe. E a gente, a gente... É... Vamos ver. Não, ali começou o golpe. E depois veio nosso encantamento como manifestações de massa. 2013 é a antessala do golpe. Como a primavera árabe foi antessala da direita árabe. A gente fica às vezes meio iludido com nossas... Basta ser manifestação de massa para a gente achar que está sendo... Não é. Os Estados Unidos sabem o que fazem. Não é uma brincadeira. A geopolítica mundial sabe como se mexer, as, o grande império sabe como se mexer. A América Latina voltou a ser uma prioridade. O petróleo aqui era essencial, como é o da Venezuela. O Pense, o, o, o vice-presidente, disse há dois meses, nossas prioridades, agora, Nicarágua, Cuba e Venezuela. Nicarágua eles já estão absolutamente para derrubar, jogando milhões na Nicarágua, outra vez, porque jogaram antes milhões, os contra, para derrotar o próprio Daniel Ortega. E eu não estou nem discutindo se tem erro, se não tem, o Daniel Ortega deve ter, mas eu não entro nessa toada de dizer, não, derruba ele, porque tem problemas democráticos e tal, e vai botar quem? Eu não entro nesse jogo. Ali há um jogo dos Estados Unidos, Dito com toda clareza, nós vamos derrubá-lo. E já botaram milhões lá, está tudo já escancarado. Como nós acharmos que vamos descobrir que os Estados Unidos participaram do golpe, agora, de abril de 16, daqui a 50 anos, não precisa. Os Estados Unidos têm interesses profundos e o Serra já havia dito, né? Nós vamos entregar o pré-sal lá atrás. Nós vamos derrubá-lo e vamos entregar o pré-sal. Entregaram já, entregaram a Petrobras, entregaram a Embraer, entregaram a Alcântara, é por terra, mar e ar. A palavra de ordem da soberania virou algo absolutamente essencial na luta política hoje no Brasil. Então, o STF, para mim, eu não dou, eu não dou um tostão. Não tem, não adianta tentar. O mais garantista dos ministros é Gilmar Mendes, então, onde é que nós chegamos? É... É o único que fala alguma coisa, mas nós sabemos por que ele está falando e quais são as razões. Né? Ele está antevendo o futuro, é um sujeito inteligente, sabe o que vem pela frente, o Temer o que vai acontecer, então eu preciso falar de garantir agora. Mas é o único, porque o resto. Barroso virou um homem da extrema-direita. Mas ele interpretam. É a mesma coisa, ali é uma coisa só. Bom, eu acho que eu já falei demais, agora acho que é lançar o livro, né? Que era bom, né? bem. Queria agradecer a presença de todos e todas, Emiliano, Bob, Isabel. É, queria dar... O pessoal pode adquirir o livro ali, o Emiliano vai ficar aqui para fazer os autógrafos. E eu queria só dar um recadinho antes de agradecer mais uma vez a presença de todos e todos que nós estamos aí em meio a uma luta, meio na terceira fase de uma luta muito importante que o Brasil... Na, no Congresso Nacional, acabou de aprovar uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma legislação muito importante para garantir a privacidade e impedir que os nossos dados sirvam de informações para que eles nos manipulem através das redes sociais. E o nosso governo golpista está ameaçando em vetar o projeto ou, pelo menos, vetar aspectos fundamentais desse projeto. E, então, eu... Imprimi aqui uma plaquinha, nós estamos aí em meio de uma campanha. Quem puder fazer uma fotinho aí, eu apoio a lei de proteção de dados pessoais para a gente fazer volume e engrossar essa campanha para um projeto e uma legislação tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Então, dado esse recado, queria agradecer muito, Bob, mais uma vez, Emiliano, Isabel e abrir a sessão de autógrafos. Eu já vou pedir o meu aqui também, no meu livro aqui. Obrigada, gente. Boa noite a todos.